Sim. Sendo que, quando, no momento que você entende que ele é normal, você começa a pensar o próximo passo. Como, beleza, estou sentindo medo, mas todo mundo sente medo. Qual é o próximo passo? Não. Próximo passo é eu realmente tentar me diferenciar em determinada área. Qual área eu quero escolher? Eu quero escolher a área de construção a seco. Beleza, hum. então eu vou a fundo na área de construção a seco e vou estudar nessa você... área. Aí o um negócio depois... que você falou, foco, a pessoa tem que ter foco, viu? Eu vejo muito isso. Pessoas que falam assim, ah, não, vou me especializar em BIM. Aí começa a estar bem. Aí depois, Ih, não, mas pô, isso aqui de construção a seco, é muito bacana, vai pra construção. Ai, mas eu gostei da parte de iluminação, vai pra iluminação. Ai, eu vou pra energia solar. Cara, eu acho que foco faz muita diferença. Muita diferença. Ele conhece a, a, a analogia do pato. O pato ele faz tudo. Ele nada, ele voa, ele corre, ele anda. Só que ele não faz nada direito. O pato <risos> correndo, ele corre todo meio desengonçado. Ele nadando nada, bem mentiu. Ele voa, dá um pum, cai. Então, tipo, o Pato faz tudo, ele faz tudo, mas não faz nada correto. Quem é que vai contratar o Pato? Ninguém quer contratar Quem o Pato. Vai contratar o pato? <risos> Hashtag, comenta aqui abaixo, coitado do Pato. É <risos> verdade, comenta aqui embaixo. Conta mim uma coisa importante. Quando eu vou começar a estudar BIM, ele se adapta para qualquer tecnologia construtiva? Ou é complicado isso? É complicado você trabalhar com diversas ferramentas no, no BIM, com diversas tecnologias, é Cálculo, cara, tem uma galera que me procura falando de cálculo louca, assim, e ah, eu não sei calcular. Eu falei, cara, você calcula simples, né? Eu, eu para ser sincera, eu sou old school, eu cálculo na mão e com planilha de Excel. Aí Sim. eu conto para a galera, a galera fica louca: Porra, Leandro, logo você, vi na tecnologia? Falei, é, né, né? Porque eu ainda não parei para focar e especializar ainda é, é nisso, assim, de fazer de maneira mais otimizada, mas. Conta para mim como é que é isso, Beleza. você trabalhar de, com, maneras, com sistemas diferentes no BIM. O BIM, ele é uma metodologia de realização de projetos. Então, Sim. independentemente da área da construção, seja no cálculo estrutural, seja em projeto hidrossanitário, seja em elétrica, seja em construção seco, em qualquer área da construção, o BIM vai entrar. Então, às vezes o cara pensa, ah, vamos especializar em BIM. Ser o Quimbim é, é como se você falasse, ah, vou, me, vou me especializar em projetos. É muito, é muito amplo você dizer que vai se especializar em BIM. Geralmente, você vai se especializar em alguma área. Por exemplo, ah, vou me, me especializar em é, projeto hidrossanitário. Você se especializa no projeto hidrossanitário, você tem que entender que uma das partes da especialização do projeto hidrossanitário é adequar aqueles seus projetos para a metodologia BIM. Você não, como projetista, você vai ter que se adequar ao BIM. Ah, eu tô, eu tô estudando e me especializando em Light to Frame. Uhum. Light to Frame, vai existir o BIM do Light to Frame. Sim. Não é o, o você vai estudar BIM, ah, agora eu posso aplicar em tudo. Uhum. Tá, mas aí você vai ser que nem um pato. Você tem que entender que o BIM, ele não é uma coisinha da construção que tá chegando. Ele é a base inteira da metodologia. O pessoal vai começar a querer construir tudo antes, tendo antes prototipado, tendo antes uhum. colocado o planejamento, o orçamento. Tanto é que o governo já está traçando estratégias para a implementação do BIM em obras públicas. Estrada. Existe BIM de estradas. Existe Sim, BIM já, de barragens. Eu já existe, vi de ponte, sabia? Existe BIM de pontes. Não dá para você especializar em todas as áreas, mas o projetista de pontes, ele vai ter que saber fazer pontes em BIM. E quem não souber fazer pontes em BIM... Tem licitação de, de, de ponte que tem que ser realizada em BIM, ou ele vai ter que contratar alguém que saiba para fazer aquele projeto dele, ou ele não vai conseguir pegar a licitação. Você consegue aplicar BIM em todas as áreas? Sim. Uhum. Só que não é recomendado, porque é um mundo tão grande que você tem que focar. Qual é a sua é, área? A coisa fala que eu projeto tudo. É. Minha área coisa. é tal. Ok, se minha área é essa. Eu vou entender a parte de BIM dessa área. É foco, né? É o que a gente tá falando de foco. É, é foco, é você ter a sua, aqui, a sua né? diferenciação. Seu... A sua diferenciação, na ah. verdade. E vamos lá, para a gente encerrar, galera que quer otimizar, quer se diferenciar no mercado. Você, como especialista de BIM, eu entendo do steel frame, eu entendo de construção, eu entendo do sistema construtivo. Que dica que você dá para a minha galera, assim, para a galera que quer se diferenciar mesmo? Helena, eu acredito muito. É, como eu falei no começo do vídeo, em inovação que traz resultado. Porque inovação que não traz resultado é uma invenção. Então, na construção civil, eu acredito que quem deseja se diferenciar tem que buscar processos que são diferentes do que comumente a gente enxerga por aí. Então, o que o pessoal está utilizando sempre, em todos os cantos? Existe algum processo? melhor do que o que eles estão utilizando, algum processo testado já na prática, que já existem estudos de caso que deu certo, sim existe. Poxa, por que eu não posso pegar ele aqui e trazer para esse universo aqui que rola muito dinheiro uhum. e muito desse dinheiro é desperdício, retrabalho e que vai para o ralo, por que eu não posso ser o, o vetor de transformação que vou botar um uma rolha ali dentro do buraco que está saindo os desperdícios do retrabalho. Quando você faz isso, você começa a se diferenciar. Então, acho que a sacada é continuar onde você está com o radar completamente ligado para as outras tecnologias, uhum. você viu uma tecnologia que se aplica onde você está, opa, vou pegar aqui e trazer para cá. mostrar resultado, acho que tudo é mostrar resultado, né? Isso é inovação, inovação não é criar algo do zero, algo novo, 100% Ah, vou simplesmente criar aqui, não sei um, não sei, porque alguma coisa aqui, diferente Não, inovação é você pegar algo que já dá resultado com outra coisa que já dá resultado e trazer para uma área diferente A construção enxuta que é, um, a construção enxuta é um, uma metodologia, um conceito em que o pessoal da construção civil trouxe da automobilística, da Toyota ah, é. o sistema Toyota de produção foi uma grande inovação. Sendo que o cara fez alguma coisa de diferente? Não. Ele pegou algo que já funcionava e trouxe para uma área que estava precisando disso. Então, a visão dele foi existe uma coisa que eu posso encaixar nessa minha área. Foi uhum. juntar. Então, eu acredito que isso é a diferenciação. É você está com o radar ligado para trazer para a sua área alguma inovação. Ah, maravilha, arrasou. Obrigadão, meu amigo, você foi Show. maravilhoso. Tenho é um prazer falar contigo, viu? Eu sim. agradeço muito o seu trabalho de estar tá trazendo industrialização para a área da construção, porque é, uma, é, uma, é algo que a gente precisa muito para desenvolver e para entender que a construção civil pode ser, sim, uma área tecnológica que gera lucro e que consegue construir obras rápidas, fáceis e com menos desperdício então, oh, muito obrigado pelo seu trabalho, dica, viu? viu? Outros já falaram pra mim que eu não posso falar que é fácil, não, viu? Tem que ser simples. É verdade, é verdade. É não, é, é aquele negócio: se você não acha a, a construção Seco fácil, é porque. Se você não acha ela fácil, é porque você ainda não viu a forma como é realizada atualmente em muitas das é. obras. Repetindo <risos> ali que não é fácil, viu? Ela é mais fácil, vamos dizer assim. Ela é mais fácil, é fácil, é fácil, né, gente, é fácil. Então, Igor, grandes beijos, muito obrigada, tchau, tchau. Gente, não deixa de dar uma olhadinha também lá no canal do Igor, tem vários vídeos muito bacanas, né, Igor? Tá com muito conteúdo bacana de BIM, de cálculo estrutural, conteúdos gerais falando sobre diversas inovações lá no canal vamos então, tá. uma olhada lá. E não deixa também de continuar acompanhando o nosso especial aqui, Papo com Especialista. Além do Igor, teremos várias outras pessoas batendo um papo bacana sobre otimização, eficiência de obra, sistemas que você pode estar trabalhando com isso. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.